Oi, hoje eu vou falar sobre família, respeite a diferença Todos temos famílias, uns mais, outros menos A minha família sempre foi grande, tipo a grande família Casa sempre cheia, confusão, briga, criança correndo pra lá, criança correndo pra cá Cachorro correndo pra cá e pra lá Família grande sempre assim E na família sempre tem conflito, mas... Respeite a diferença E eu estava aqui pensando comigo Bem que eu poderia fazer um vídeo falando sobre família Aliás, família é um bem que a gente tem, que nos traz alegria Sempre tem momentos de confusão, sempre tem momentos de agonia Mas família é família, né? Então é isso, eu vou fazer um vídeo sobre família. Passei até um tempo sem estar fazendo um vídeo, mas acredito que você vai me entender, casos de família, né? Acontece casos em nossa família, coisas que nos deixam irados a gente para de fazer vídeo, mas hoje eu alcancei a motivação necessária para voltar a estar postando um vídeo. E eu sei que vocês vão entender. Não saia do vídeo agora, permaneça e... Entenda tudo sobre o que eu quero dizer. Não desista agora, pois é preciso amar as pessoas como se não houvesse o um amanhã, ou nesse caso, como elas são. Respeite a diferença. Sonho do lobo e estamos na busca pela sabedoria. Juntos conseguiremos. Aí agora eu vou pedir para você que possa se inscrever no canal para estar acompanhando mais vídeos, vídeos como esse, conteúdos, iguais, ou se você tem desejo de ouvir ou saber, entender sobre outras coisas ou receber até conselhos sobre outros assuntos, deixa aí no comentário para que eu possa estar fazendo mais vídeos e postando aqui no canal para você. Entrando no assunto Todos Somos Diferentes. E temos que respeitar isso, porque nossos olhos são diferentes, nossa boca, nosso jeito de falar, nossas tradições, temos que respeitar isso em qualquer pessoa que a gente vê, seja a cor do cabelo, a gente tem que respeitar, tem que respeitar o jeito de andar, o jeito de conversar, temos que respeitar tudo e todas as coisas nas pessoas, o respeito é bom, e eu gosto. Ainda mais quando falamos de família, que é aquela pessoa que vai estar sempre do nosso lado, aquela pessoa que vai estar sempre nos apoiando em alguma coisa. Pode ser que tenha uns ou outros que não nos apoiem, mas sempre vai ter alguém para nos apoiar, fazer aquela oração forte quando estivermos passando por dificuldades, ou por conflitos ou coisas na nossa vida. Sempre vai ter aquela pessoa da sua família, aquela pessoa mais íntima a você que vai lhe abraçar e dar um conforto em palavras. Vai estar ali com você para qualquer coisa, então aí tem que respeitar a diferença das pessoas, porque no final tudo acaba bem, no final tudo dá certo. E o ideal. E o ideal é sempre a gente estar evitando conflitos. Não é porque a outra pessoa vai ser diferente que a gente vai ficar tendo contrito com elas. Mas caso você seja uma pessoa diferente e outras pessoas ou um grupo de pessoas ou até muitos dos seus familiares estejam indo contra você ou achando que você não é para ser daquele jeito ou coisa e tal, coisa igual. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, eu sei de uma coisa que é assim, que diz assim. Para chegar em um lugar diferente, temos que ter atitude, fazer coisas diferentes, coisas diferentes de outras pessoas. Eu conheço pessoas que faz, repetem aquela mesma coisa e têm vitórias, são diferentes, alcançam um patamar na vida. Mas eu conheço também pessoas que são diferentes, que fazem coisa diferente, que vão muito longe com a sua diferença. Então, respeite, evite conflito com essas pessoas, evite conflito. Com o um grupo de pessoas que estão vindo contra você, continue no caminho, fazendo diferença. Seja diferente. E por fim, eu quero lhe deixar esse conselho, eu quero que você abrace esse conselho. Não seja ignorante, nem tão pouco faça ignorante com a pessoa que está tendo conflito ou que está trazendo problema para a família. A gente tem que buscar entender essa pessoa, entender qual é, o que está acontecendo na vida dela, entender qual é o pensamento dela, que às vezes ela está passando por coisas a mais que a gente não pode ver, ou que a gente não está sabendo, e o que a gente faz é ser ignorante, é ignorar, é, é fazer ignorância, é desrespeitar, se levantar contra essas pessoas, quando na verdade a gente como família era para estar abraçando, era para estar aconselhando, portanto, não julgue, ela é sua família, e se ela lhe fez alguma coisa perdoe. Então, o conselho que eu queria e quero deixar para vocês é esse. Todos somos diferentes, evite conflito, ainda mais com aquela pessoa que está passando por certos problemas, busque aconselhá-las e não seja ignorante. Então, abrace um abraço todos esses conselhos e com isso eu quero agradecer a você que permaneceu até o final, que se inscreveu no canal. E que vai fazer parte agora de muitos e muitos vídeos curtindo, comentando e interagindo em todo com esse canal, que é Busca pela Sabedoria, onde temos diversos vídeos onde vai falar de finanças, onde vai falar de vida espiritual. Eu creio que Deus vai estar me fortalecendo a busca mais assuntos sobre vida espiritual e também sobre família, amigos, como você lidar com algo seu mesmo e coisas. Assunto desse tipo